Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre delícias no pote e como você pode fazer para vender sobremesas deliciosas, faturar dinheiro e quem sabe fazer disso a sua profissão. Não é à toa que um monte de gente fica o tempo todo pela internet procurando receitas para fazer e faturar. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Vai te dar algumas ideias, além de explicar de forma simples e com uma linguagem que Todo mundo vai entender. Ainda eu vou disponibilizar várias receitas lá na, trans, na transcrição dentro do meu curso de como empreender. Se você ainda não é aluno, vale a pena ser, viu? Porque é um curso que vai te ensinar o passo a passo estratégico do que você precisa fazer e ainda tem diversos modelos de negócio para você copiar e se inspirar. Então, simbora lá ser o meu aluno, viu? A minha aluna que nem todo mundo tem habilidade para fazer bolos lindos né decorados ou até mesmo os bolos mais simples conhecidos como bolos caseiros que aliás movimentam uma boa fatia da economia viu vale a pena e já tem um vídeo no canal falando sobre eles. O fato é que se você não é artista e não tem a habilidade de criar bolos lindos, as sobremesas no pote pode ser uma grande alternativa para você, porque independe de criatividade na criação, pois os bolos ou sobremesas no pote, o ápice da criatividade é colocar por partes, né? Então, não precisa ser uma confeiteira de mão cheia para fazer, não concorda? E a outra Outra coisa, se você não sabe ou acha que é difícil demais, saiba que a criatividade é algo que pode ser facilmente trabalhada, viu? Informações não faltam. Nós temos o Google, o Youtube, os tutoriais, desculpas, sinceramente não tem mais é importante você entender que a imagem da sobremesa é tudo, claro que o sabor precisa estar compatível mas a primeira impressão que vai chamar de verdade a atenção é a apresentação e nós temos as mais variadas embalagens disponíveis no mercado tem de isopor, tem de vidro, de plástico coloridas, transparentes tem de tudo, viu? e eu separei também na transcrição várias fotos para você se inspirar, são verdadeiras obras de arte, viu? Você consegue sim reproduzir gente basta seguir uma receita ler e fazer não tem erro e se você errar faz de novo e de novo e de novo até ficar bonito até alguém provar e falar nossa que delícia aí sim você vai saber que pode vender e fazer carreira com isso gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal vai lá me seguir no Instagram arroba Josiane Oficial eu coloco coisas bem legais por lá para te ajudar a empreender e se você quer ver esse vídeo aqui na íntegra, vai lá fazer parte da minha turma de alunos do meu curso online de como empreender. Lá você vai ter acesso a um treinamento completo, com uma sequência de vídeos bem importantes para você seguir as informações passadas e replicar o seu modelo de negócios. O meu treinamento ele é incrível e ele vai te ajudar a expandir o seu negócio de uma forma bem organizada. E o valor ele é bem pequenininho. Viu? menor do que um cafezinho que você toma aí por dia e a melhor parte é que o espaço do aluno não é engessado porque o tempo todo eu tô colocando mais conteúdo lá não somente conteúdo importante para empreender mas também eu coloco conteúdo atualizado de acordo com as necessidades que vocês me mandam né as dúvidas que vocês têm então não fique somente aqui no youtube tá porque aqui é sempre uma prévia uma introdução do conteúdo que tá completinho lá na área dos alunos. Espero vocês lá, viu? O link ele tá aqui embaixo no box de informações e também lá na minha bio do Instagram. Então não esqueça disso, tá? Capacitação sempre! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!